Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do arroba no vídeo de hoje eu tomei uma decisão extremamente importante que vai impactar completamente o meu futuro a partir de agora. Eu decidi parar de ser feia. <risos> Gente, basicamente todos os meses eu faço uma coisa que eu chamo de dia de reset, né? Que é o dia que eu faço vários procedimentos e várias coisas pra melhorar um pouquinho a minha aparência e me deixar mais confortável e mais no meu estilo, né? Se vocês bem observarem, eu deixei as minhas sobrancelhas crescerem completamente justo pra esse vídeo, né? Gente, o meu cabelo não tá cortado, eu não tô com o meu fade feito. Minhas unhas estão uma desgraça de tão feia, gente. Não tão pintadas, tá tudo arrombado. Olha só, gente, que coisa feia. Meus braços estão peludos minha pele tá com vários cravinhos então no vídeo de hoje a gente vai fazer esse reset da beleza, né gente vou fazer aí sobrancelhas vou fazer limpeza de pele, vou cortar o cabelo vou fazer depilação nos braços e também nas pernas quem foi que amou? <risos> E esses são procedimentos que geralmente eu faço em casa, né? Assim como eu venho compartilhando com todos vocês desde o último ano, eu acho. Tanto por causa da pandemia, quanto porque eu gostaria de criar conteúdo em cima disso. Só que pra ficar mais interessante o vídeo, eu não vou fazer tudo em casa, assim como eu sempre faço. Porque eu quero que esse vídeo aqui fique mais dinâmico. Então eu vou gravar esse vídeo no estilo meio vlog, tá? Porque agora eu virei vlogger, entendeu? Aquelas gravou dois vlogs e diz que é vlogger agora. Mas nós vamos fazer as sobrancelhas, nós vamos cortar o cabelo, vamos fazer limpeza de pele, vamos ficar bem gato, entendeu? Nesse vídeo. Então se você já quiser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 Então, gente, assim como vocês podem ver, a situação tá crítica, né? Em vários aspectos. Deixei a sobrancelha crescer o máximo que eu pude. Deixei a cutícula crescer o máximo que eu pude também e tirei o esmalte. Minha pele tá precisando de uma limpeza, né? Fazer umas extraçõezinhas. Braço peludo e a perna nem se fala, meu Deus do céu. E eu não vou mostrar o meu pé pra vocês, mas eu vou mostrar a unha do meu pé Pra vocês verem assim, que o meu esmalte realmente já está fazendo aniversário nos meus pés, né Eu acho que eu pintei a unha do pé... Gente, eu acho que deve ter um mês já! E assim, tá podre, né? De, de feio esmalte! Gente, sério, esse aqui é a unha do dedão do meu pé Eu não vou mostrar meu pé inteiro na internet, porque o meu pé é feio É Que p*** é essa, gente? Olha só esse esmalte, parece que foi... Pintada há dois séculos atrás. Enfim, eu acho que hoje eu vou pintar as minhas unhas. Muito provavelmente até o final desse vídeo já vou ter pintado de novo. Porque eu sou assim, né? <risos> Mas amanhã eu faço as minhas sobrancelhas. Depois de amanhã tenho a limpeza de pele e cabelo. E eu acho que a última coisa que eu vou fazer é depilação nos braços e nas pernas completas. Então, me acompanhem neste vlog, né, meninas? Que vai ser bafo né, gente? Nossa, meu cabelo ele tá lindo aqui em cima. Agora, nos lados, gente, pelo amor de Deus, odeio o cabelo aqui. Eu gosto de tudo zarado. Zarado, zerado, zarado, zarado. zarado. Então gente, eu fiz a minha pedicure com a manicure profissional Mas eu vou começar com a mão aí, mantendo o suspense pra vocês, né Apliquei uma camadinha de base, já vim no tutu cremoso da Impala Que é esse nudezinho maravilhoso Tô fazendo esse voiceover aqui pra ficar uma coisa mais calma e tranquila, né Aquelas... <risos> venho fazendo a primeira camadinha desse esmalte em todas as minhas unhas, né, gente Tá ficando muito lindo! Eu decidi fazer uma unha Baby Boomer, né, eu tô fazendo esse voiceover aqui Até pra facilitar pra quem já assistiu o outro vídeo que eu tenho aqui no canal, né O tutorial mais famoso aqui do canal é dessa Baby Boomer Então não quero repetir Vem no meu Friends, né, da Beauty Color Que é esse meu branco mais leitoso E depois eu venho no branco da Haskell, né Que ele é mais opaco, que eu sou uma anta e esqueci de mostrar de pertinho tão anta, né? Que eu esqueci de mostrar o degradê sendo feito, né? No ângulo melhor. Mas aí, nesse top motion vocês conseguem ver como é que ficou. E eu venho repetindo o processo, derrubando o esmalte no meio do caminho, né, gente? Porque as coisas são assim, né? Na vida real. Enfim, meus amores, termino tudo com uma boa camada de top coat. Duas, na verdade, né? Pra ficar tudo brilhosinho. E finalizo as unhas até ficarem belíssimas. Uma baby boomer assim, de respeito sensacional. Esse é o resultado final das unhas. Comentem aí embaixo o que, que vocês acharam dessa baby boomer, gente. Sério, eu amo muito. Bom dia. Então, gente, fiz as unhas ontem, né Já estou com elas belíssimas Assim, como vocês viram E hoje é o dia das sobrancelhas Pelo amor de Deus, gente Eu tô tão feia com as sobrancelhas assim, sério Sem condições que eu deixei a sobrancelha crescer tanto assim Só pra gravar esse vídeo Fui meio burra, fui Eu devia ter tirado ela pela última vez Em cinco dias depois que eu realmente tirei, devia Porém, já que eu esperei tanto tempo até hoje, né Vou tirar ela todinha pra ficar zeradinha E pela primeira vez, desde fevereiro de 2020 20, eu vou sair de casa Pra fazer as sobrancelhas, gente Desde fevereiro de 2020 Sou eu mesmo que faço na pinça E dessa vez eu deixei crescer tudo Pra finalmente voltar A minha designer, né? Obviamente nós ainda estamos na pandemia Mas vai ser horáriozinho agendado Tudo certinho Já tomei minha primeira dose O que ainda não me imunizou, tá? Deixando isso aqui bem claro Se você só tomou a sua primeira dose Vá tomar a sua segunda Que você ainda não tá imunizado E mesmo depois de tomar as duas Continue tomando cuidado Que você ainda pode passar Pra outras pessoas, tá certo? Ou, obviamente com máscara e Horário agendado pra evitar outras pessoas lá enquanto eu tiver lá. Então é isso, né, galera? Vamos lá hoje. Mas nossa, que sono, hein? Apaga a luz. Brincadeira, gente. É hora de fazer sobrancelha. <risos> gente, sensacional! Amei, amei, amei, amei já fazia tempo que eu não achava minha sobrancelha tão linda quanto ela tá já tá de noite, né? amanhã nós temos duas funções de manhã eu vou fazer limpeza de pele e de tarde eu vou cortar o meu cabelo finalmente, né gente? porque meu cabelo não tá com fade aqui na lateral, ele já tá crescidinho e eu não me acho tão bonito assim com cabelo crescido, eu prefiro meu cabelo cortado e a última vez que eu cortei meu cabelo, gente, eu achei meu cabelo meio picotado não sei, não gostei dessas pontas aqui não eu vou tirar bastante comprimento da minha franja né? vou igualar um pouco mais o comprimento do meu cabelo mas eu vou conversar com o meu barbeiro e ver se dá da gente dar uma navalhada não sei gente, uma esfumada nas pontas do cabelo não sei o que é literalmente dar uma afinada, sabe? porque eu acho que essas pontas aqui não ficaram legais e é isso né meus amores tô assim, já com as unhas e as sobrancelhas belíssimas mas amanhã eu vou estar com a pele limpinha e o cabelo também deixa eu mostrar pra vocês como tá a minha pele ela tá mais limpa do que da última vez que eu vi vocês e eu não fiz nenhuma limpeza profissional a única coisa que eu fiz foi uma esfoliação caseira mas é isso gente Gente, minha pele já tá bem mais limpinha, porém eu ainda tô com vários cravinhos, né? Pelo rosto que eu não mexi, não cutuquei nem nada. Que eu vou deixar pra a esteticista profissional mesmo, né? Fazer amanhã, porque eu faço a minha limpeza de pele no mesmo consultório dermatológico que a minha dermatologista me atende, né, gente? Então é isso. Comentem o que vocês acharam da minha sobrancelha e das minhas unhas, né? As unhas foi eu que fiz, a sobrancelha foi profissional. Porém, vejo vocês amanhã pra resolvermos o cabelo e a pele. Tô abaixando a máscara porque eu tô no carro ainda, tá, gente? E também eu tô na ida, né, não tô na volta. Mas a minha pele nem tá tão ruim assim. Tá mais com um monte de cravinhas, né, que é dela mesmo. Mas é isso, vamos tirar isso hoje. Tô a caminho da dermatologista, porque eu vou fazer uma limpeza lá. Meu Deus do céu, gente, tá bem cedo da manhã, nem lava o cabelo. Tem ácido aqui no meu cabelo, tá parecendo caspa, ácido que eu passo no rosto. Ai, que inferno, gente. Por que eu acordei tão tarde? Gente, cheguei em casa. Meu rosto tá extremamente vermelho por causa das extrações, né? Acabei de sair da limpeza de pele. Essa foi a vez que a gente mais tirou cravo, se eu não estiver enganado, gente, porque foi muito mesmo dessa vez. Minha pele tá bem vermelhinha, mas isso é normal nas primeiras horas, né? Eu vou, inclusive, já tomar banho, passar produto solar. E vou passar o dia inteiro reaplicando filtro solar, né? E nos dias subsequentes também. Enfim, gente, ela até me mostrou na luva dela que tava, tipo assim, cheio de cravo. Mas, gente, pelo menos, a gente tirou o máximo que pôde. Meu nariz tá bem mais lento acho que vocês conseguem perceber mais por ele e é isso gente, vou tomar um banho, reaplicar filtro solar de tarde temos cortes de cabelo pra fazer, tá certo? eu quero tirar um pouco de comprimento aqui em cima né, esfumar um pouco mais essas pontas e fazer o meu fade bem saradinho que nem eu gosto, então eu vejo vocês depois então gente, assim como vocês podem ver eu já estou com o meu cabelo cortadíssimo e com a minha pele bem mais irritadinha do que quando vocês me viram pela última vez nesse cenário aqui, hoje de manhã assim como eu falei pra vocês que eu iria fazer e mostrei né, logo depois, eu fiz a minha limpeza de pele. Como vocês podem perceber, gente, a minha pele tá super irritadinha. Olha só, tá cheia de pontinhos vermelhos pelo rosto inteiro. Isso aqui tudo foi extração, gente, principalmente de cravos, né? Nós fizemos limpeza, esfoliação, toda essa extração aqui, uma hidratação com uma luz especial que infelizmente eu não sei o nome, né, gente, pra falar pra vocês. Mas basicamente é uma luz que acalma um pouco, né, a pele, porque na hora da extração fica muito irritada mesmo. Quanto ao meu cabelo, né, gente, se vocês observarem, eu cortei bastante a franja. O negócio é que a minha cadeira é preta e meu cabelo também é preto, né, gente? Mas vocês estão vendo aí que minha franja tá menorzinha Assim como eu falei pra vocês, eu dei uma cortada na minha franja, né? Obviamente, já lavei meu cabelo depois que eu voltei do barbeiro Mas eu comprei, gente, a mesma pomada que ele aplicou no meu cabelo, né? Que ele geralmente finaliza Comprei lá no salão, né, gente? É essa freak show aqui Já vou avisando, gente, comprei pela internet, tá? Eu paguei 90 reais nessa aqui, mas pela internet é 40 e pouco e 50 reais É só porque eu tava com muita pressa mesmo pra usar essa aqui Aí eu já comprei logo lá Ela é bem cheirosinha e o que eu gostei dela, né? Que eu venho testando, inclusive tô usando aqui, esse penteado aqui, né? Fui eu mesmo que fiz. <risos> é que ela é uma pomada mate, mas que ela não é tão peguenta. Eu tenho uma de outra marca que infelizmente não tá aqui, tá lá no meu estudio, que parece cola, gente. Então eu tava muito decepcionado com a outra e comprei essa aqui, né? Apesar de ter sido bem overpriced, acima do valor real dela, né? Deixou um efeito bonito no meu cabelo e eu já sei qual comprar. ah sim, lembra que eu falei pra vocês que o meu corte anterior tava um pouco picotado, aproveitei que eu Cortei, né? Bastante a franja. E eu pedi pra dar uma esfumada nas pontinhas, né? Agora elas estão bem mais fininhas do que antes. Mas não era na navalha, igual eu pensei, gente. Era uma tesoura toda especial. Na verdade, eu não sei se é especial, gente. Deve ter em todo barbeiro, todo cabeleiro. Mas é que eu não sei o nome de nada. <risos> Enfim, só faltam os meus pelos, né, gente Que amanhã, logo no início da tarde, eu vou cuidar disso As minhas mãos, vocês sabem que eu faço laser, né Então ela tá sempre lisinha Mas o meu braço aqui, gente, tá bem peludo Eu optei por fazer na cera os meus braços completos, né Mas eu vou fazer nas minhas pernas completos também Eu não cheguei a mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar Também não tenho vergonha nenhuma, né, gente Já mostrei quando eu mesmo depilei na cera aqui no canal, né Mostrei tudo lá Tá assim, né, gente Bem peludo mesmo Eu não tirei na e nem na Gillette, nem nada. Desde aquele vídeo, porque assim como eu já falei pra vocês, eu não me importo muito com ter pelo nas pernas. Eu me importo muito mais em ter pelo nos braços, né? Geralmente eu sempre tirava, mas dessa vez eu deixei crescer tudo pra poder tirar tudo na cera, mais ou menos assim como eu fiz com a sobrancelha. Só que a sobrancelha eu fiz na pinça, né, gente? Porque se eu fizer cera, com tanto de ácido que eu uso nesse rosto, arranca a pele junto. Então é isso, vejo vocês amanhã de tarde pra gente poder tchá, arrancar esses pelos na cera. Gente, eu tava aqui refletindo. Já deve ter acho que uns quatro dias que eu fiz essas unhas aqui. E eu ainda não tirei elas por causa desse vídeo. Nossa, eu tô me aguentando muito, gente. Sério, porque geralmente eu troco de unha com dois dias, sei lá, porque eu abuso. Mas auge, ainda tá firme e forte aqui. Vamos fazer a depilação, que é a última parte do vídeo. E aí, finalmente, eu vou deixar de ser feia, cara. Então, gente, tô de volta. Nem gravei muita coisa lá na depilação pra vocês, porque eu achei nada a ver, né, gente? Também fui muito demorado, tipo, muito mesmo. Eu já esperava que fosse demorar bastante, porque as minhas pernas realmente dão muito trabalho e eu vou mostrar pra vocês como ficou, né? começando pelos braços, que ficaram bem lisos tem mais ou menos uma hora que eu voltei pra casa, tomei banho e tal já deu um tempo da pele acalmar, né? mas ela tinha ficado bem, bem, bem, bem vermelha e nas pernas, gente, que foi o lugar onde mais doeu e nossa, gente, isso foi assim, horrível na verdade foi horrível não é nem porque doeu, gente foi horrível porque demorou muito mas também, né, tanto de pelo daquele, como é que não ia demorar, né? eu sinceramente gostei do resultado, né? a minha pele ficou bem Bem, bem lisinha mesmo a outra mais ou menos a mesma coisa deixa eu tirar essa cadeira do meio do caminho pra vocês entenderem como é que ficou, né, gente não sei me equilibrar, socorro! ui! Segundo vídeo que eu mostro as minhas pernas depois de depiladas aqui no canal e até agora eu não aprendi como é que mantém o equilíbrio, socorro. Mas é isso aí, né, meninas? Aqui estão os braços também. Quem foi que amou? E eu tô falando aqui longe, o microfone não deve tá pegando nada. Eu já fiz depilação cera na perna uma vez, né? Caseiro, que tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês. E eu fiz outra vez, nessa né, Essa minha segunda com um profissional. Não compensa pra mim porque eu tenho pelo demais, demora muito tempo, dói demais. Eu não me incomodo com os pelos das minhas pernas, mas se algum dia eu me incomodar assim, como eu me incomodo com os dos meus braços, eu vou fazer laser, né? inclusive, hoje foi só mais uma dessas confirmações pra mim mas os braços eu sinceramente faria de novo, porque foi bem mais rápido, né? os meus braços ficaram bem mais irritados, né? mas como foi bem mais rápido, já cheguei em casa, tomei um banho, a pele acalmou, já tá tudo certo! ai, ah, eu não mostrei pra vocês como é que ficou a minha unha do pé, né? foi a primeira coisa que eu fiz, e eu só queria mostrar depois que eu tivesse com o pé depilado vou mostrar pra vocês pelo iPhone, pera aí! vou mostrar pra vocês os meus pés que eu tô devendo, né? que foi a primeira coisa que eu fiz, mas eu não mostrei porque pé tava muito feio, gente, só queria mostrar pra vocês depois que a manicure cuidasse dos meus pés que foi a primeira coisa, gente, eu não sei fazer pé, sou péssimo fazendo pé aí eu prefiro fazer só com a pedicure profissional, né e depois que a depiladora raspasse meu pé, gente que meu pé além de feio também é peludo, né então não vão piorar muitas coisas mas deixa eu deixar de besteira, né, e mostrar aqui que o vídeo é sobre isso olha só, sobrou um pelo aqui, hein que a menina da depilação não tirou o auge mas olha só o outro aqui, se vocês compararem com os dedos da minha mão é o mesmo esmalte, só que na mão eu fiz baby boomer, né e aqui no pé uma cor só até porque ia ser um pouco diferente né, um baby boomer nos dedos dos pés Mas eu usei a cor tutu cremoso né, tanto nas mãos quanto nos pés Pra ficar combinando assim e tal E é isso gente, basicamente foram esses os procedimentos que eu fiz Pra deixar de ser feia né, aquelas! <risos> e gente, quando eu tô falando essa expressão nesse vídeo Eu não tô querendo dizer que quem não faz essas coisas é feia tá Pelo amor de Deus, sem militância de twitter aqui né Eu só tô fazendo uma brincadeira mesmo pra chamar a atenção das pessoas no título E também mostrando que é a forma com que eu me sinto melhor né E isso é tão uma coisa de cada um, e pelo menos no meu caso caso foge tanto de padrões, né, que eu, por exemplo, sou um homem e a maioria dessas coisas aqui, tipo, unha, sobrancelha, depilação e tal é até tá boa, exceto pelo cabelo, né, gente, mas enfim. Então assim, faça procedimentos e coisas assim de beleza que te deixam confortáveis, né, e não o que todo mundo faz. Até porque, né, gente, se eu fizesse o que todo mundo faria muito provavelmente eu nem tava aqui na internet eu gravando vídeos e tal, e falando com vocês sempre. Só faz o que te faz feliz e o que te deixa bem contigo mesmo, tá certo? Com esse esclarecido, vamos voltar pro fim do vídeo pra eu finalizar. Então é isso, gente! Gente, eu espero muito que vocês tenham curtido acompanhar esses meus dias de reset que eu decidi compartilhar com vocês né? se você curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo se inscreve gente, eu tô segurando um cachorro fofo de lacinho vai. é assim que blogueirem ainda Pella hoje em dia, alguns anos atrás era se inscreve, aquelas <risos> já aproveita e deixa o like aí nesse vídeo deixa os seus comentários também me contando quais são os seus procedimentos de reset que costumes e ritos de beleza você costuma fazer aí todos os meses o que, que você curte fazer, o que, que você não curte também fazer, gente, tem alguns procedimentos de beleza que eu não me importo, deixe seu comentário aí embaixo que eu quero muito ler não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais né, gente, no instagram, twitter e tiktok tudo em arroba nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos, tem muitos videozinhos de make tem alguns conteúdos de unha, tô sempre nos stories conversando com vocês, corre lá pra conferir que tá tudo em arroba com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan, muito